Meu que Deus isso? do céu! Alguém morreu aí? Não, mas a minha hora tá chegando, tio. Vira essa boca pra lá, a sua saúde tá ótima. Ah, a do tio Geraldo também tava ótima, ah. até a tia Alzina empurrar ele na escada, tio. <risos> o meu sobrinho, vai, pelo amor de Deus, quem é que ia querer matar você? Eu só não dou uma lista em ordem alfabética, porque eu não sou muito bom em português. Que cara é essa? Vai, me conta. Viu uma assombração? Muito pior, tio. O quê? Eu vi um celular. O quê? Olha, olha, olha. o celular do Cris, que tá na máquina de lavar? É. E ele não sabia nadar. Américo! Ah, caramba. caramba, e agora? O que que foi, o. Oh, Najalice? Naja o quê? É a mistura de naja com Doralice. <risos> <risos> Chipou, hein? Chipou. Olha aqui, Américo cem reais. Você acha mesmo que com cem reais você vai conseguir comprar o meu perdão por tudo que você me fez, por tudo que você me ofendeu, da maneira como você me tratou mal esse tempo inteiro? Você acha que você vai me comprar com cem reais? Te digo uma coisa, hein? Você tá coberta de razão. Me dá um abraço, me dá. Não, não, não, não vou dar um abraço, não, que eu tenho nojinho. Ah. Américo, cadê a sua dignidade? Cadê o seu orgulho de homem? Você, um homem desse, se vender por cem reais, Américo? Eu estou decepcionado com você! E você, dona Dinda Doralice? Uma mulher elegante dessa? Tentando comprar o protagonista por cem reais? Ah, meu dundum... Meu não, não gente. tem esse negócio, não. Porque não. eu sou seu dundum, mas eu também sou honesto. Não. A minha honestidade, a pessoa fala... Lá é um homem. Oi, um homem honesto. Era o Cris andando. Porque eu não sou assim também, não. Olha só, Dundunzinho, Cinquentinha pra você se entupir de sorvete, né, bom? <risos> Por essa eu não esperava, não, Dina. Agora eu até fiquei feliz. Oi, como agradecimento, eu vou fazer a minha tradicional dancinha. E... açúcar sabe que o açúcar tá pra baixo, hein? É, vai, vai subir mais ainda, porque o teu açúcar já deve estar tá lá em cima, Cris. Tá vendo? Você sempre me colocando pra baixo, Américo. Meu Deus do céu! Eu, hein? Dindinha, ah. agora que a senhora me deu essa moralzinha, ah. eu vou lá porque eu vou fazer um lanchinho que vai ser bom pra eu até refrescar minha mente pra eu poder lembrar onde eu deixei meu celular. Você tá bem, Américo? Ué, eu senti que tu ficou assim, ué. Eu tô bem. Por quê? O quê? O que foi? Tá, tá, pai? Hum? Vem? O que tá acontecendo com o seu Astolfo, meu Deus? Não nada! É que o. É que o. Eu não tô achando que você por igual a fuluja, por quê? É que o. Muito estranho, você tá bem? Eu estou completamente bem, não sei por que não estaria. Ah, que bom, porque se alguma coisa acontecer com você, quem é que vai cozinhar para mim? Agora que eu já estou capitalizado, eu estou indo comprar o meu lanchinho com meus 50 reais. Não sei se não dele, não Batuni, você. Deixa eu guardar os meus cem reais antes que eu perca, né, tio? É. Ô, Américo, não surta com esses cem reais, não, tá? É pra comprar o arroz, pra fazer o risoto e todos os ingredientes do meu jantar. Jantar, é? É. Que jantar? Ah, jantar eu vou dar. o Reginaldo deu um sumidão aí eu fiquei na fome aí eu eu convidei meu crush para jantar aqui em casa é. risoto no crush dos outros é refresco né Doralice? olha aqui Américo eu não tenho que ficar perdendo meu tempo ficar conversando trelele trelele com, com essa coisa mas eu tenho uma, uma hora de beleza no spa na verdade, são um dia de beleza no spa. Mas um dia só? Eu acho que não vai dar, não, Doralice. Doralice! Ela podia marcar um trimestre de beleza, né? Ela podia marcar um, um século de beleza, né, tio? Um dia, mas escuta, meu sobrinho, concentra. E agora, o que, é que você vai fazer? O que eu vou fazer é pegar meu dinheiro, ah. eu vou lá comprar arroz de risoto, tio, tá, e o tá. senhor toma conta da máquina que o celular do Cris tá lá dentro. Ba faz que nem o senhor faz com a aposentadoria do senhor. Ah. Não deixa ninguém chegar perto. Ah.